Fala, galera, beleza? Ó, vou dar uma dica rapidinho pra vocês, tá? O porcelanato que a gente tá colocando no banheiro, pessoal É bem liso, bem liso E como é que você faz pra marcar ele? Ó, fita, fica de olho Pessoal, como é a parte de fora do box Eu tenho que tirar um pedacinho aqui embaixo Pra ele poder dar um ninho aqui, ó Pra gente marcar aqui, ó, ó Com um lápis fica difícil Pega uma fita Tá crepe? Ó Bateu aqui Ó como é que fica a marcação, ó, com a fita. Show de bola. Vamos lá fazer uma lá pra vocês verem, ó. A fita tá pra esse lado. Eu vou ter que cortar aqui embaixo, certo? Então, eu viro ela ao contrário. A fita tá cortada. Vamos fazer isso aqui agora, Marquei aqui na peça. Marquei aqui na peça. Agora transfere pro outro lado.